Tomei banho, lavei meu cabelo e deixei ele secar natural, eita, pra agora passar a escova secadora, ele está quase seco, então, peraí, passar o meu protetor térmico, que é o mesmo de sempre, o Friskiller da Mab, tem vídeo sobre ele no canal, e eu tô com essa cara porque eu tô com sono, eu tava deitada, aí, vou jogar... Esfregar dela, separei em duas metades e agora vou separar de novo aqui para começar. A minha escova é a da Filco Soft Beauty Rosé é bem antiga, uma das primeiras escovas secadoras que a Filco lançou. E bora secar o comigo. from overthinking i'm really trying so i should stop it so hard on myself it's true pick apart the things i do been in hiding back keep it winding pulling the thread through the loop, i'm to find the faith i knew então esse fica assim vocês não conseguem ver agora que porque o luto banheiro não é a melhor né mas fica bem alinhadinho Um pouquinho frizz Porque eu seco ele com a escova no 2 no Aí eu ligo no 1 um, Espero dar uma esfiada Porque a minha, essa parte é de De Metal Então tipo, eu espero dar uma esfriadinha com ar frio E aí eu passo com ar frio Pra finalizar, pra baixar o frizz E pra dar um brilho também aí Fica bem brilhosinho E aí, maravilhosa Salva vidas. E tá aqui. E agora eu vou guardar isso aqui. E vou dormir. que eu tô com muito sono, cansada. E eu vou ter que acordar cedo. Vou tirar. Vou te tirar. <risos> Tem que fazer <risos> É que nem... A gente não tem que filmar, não É bom o cheesecake, né? Eu gosto. E hoje estamos de volta à rotina. Tá, tô trabalhando. Tô aqui tirando uns 5 minutinhos só de... De... Descanso, mas tô de olho em tudo que tá acontecendo. E vou começar a fazer um curso... Consegui a liberação hoje pra fazer, então eu vou começar a fazer um curso de UX design. Tenho 15 dias pra terminar ele, então vai ser uma função, vai ser uma correria, mas vai dar tá tudo certo. Feriador, então hoje eu não trabalho, graças a Deus, amanhã eu trabalho, amanhã é sexta-feira, hoje é quinta, então tivemos um feriadinho aí no meio do caminho, e hoje de manhã chegou a Glombox. E eu decidi esse mês fazer o vídeo de forma diferente e fazer igual eu faço o vídeo de farmácia o vídeo de mercado. Que eu sei que vocês gostam, vocês são um fuxiqueiro tanto quanto eu. E aí eu vou abrir aqui com vocês a minha box mostrar o que veio. E eu vou botar na tela os valores, porque obviamente como eu não abri, eu não sei o valor de cada produto ainda. E eu uso meu celular para gravar, então não tenho como pesquisar os valores agora também. Então vamos fazer nesse formato esse mês. Vamos ver o que, que vocês acham, se vocês gostam. E aí, nos próximos, eu faço do outro jeito ou eu continuo fazendo desse dependendo da repercussão de como ele performar. Os outros não estão mais uh, performando tão bem assim. E também, gente, eu tô um pouco de saco cheio de sentar, de me arrumar, sentar, gravar. Aí tem que editar aquele vídeo que é um vídeo mais mais rebuscado e mais complexo, os vlogs é meio assim, ah, vou falando, vou fazendo, vou mostrando, e é mais orgânico, é mais natural. Eu faço do jeito que eu tô, exercendo meu direito de ser feia, às vezes sim, então é um vídeo mais fluido. Eu consigo fazer no meio do meu dia, consigo ir fazendo aos poucos, e, sei lá, fica mais original, mais natural também. Então eu vou abrir aqui com vocês. Vou tirar o plástico e vem assim, eu acho que eu nunca mostrei né, no vídeo da GOMBOX como que ela vem de fato. vem assim não a caixa de papel, papel craft, e aí abrindo temos a caixinha do mês, esse mês é Jardim do Amor, essa aqui é a caixinha de junho. E eu tô sentindo cheiro de produto, então talvez tenha vazado alguma coisa. Tô com medo. Eles vieram assim, dentro da caixinha. Esse aqui eu pedi, foi troca de pontos, tá aqui, ó, o, o adesivo. Como eu falei, esse aqui é o meu, meu spray de cabelo, é o Mab, esse aqui é o Frizz Killer. Eu uso ele todos os dias quando eu lavo o cabelo, passo o um cabelo, já mostrei aqui pra vocês. E ele custa mais de reais, esse que eu sei, porque eu já pesquisei pra comprar. Mas ele tava na, nos pontos da Glambox, então eu pedi por troca de ponto. Vamos para o próximo. Esse aqui: retinol, vitamina E, da Den Skin Soul. Esse aqui é outro sérum da Dance Skin Soul de retinol, vitamina E. Ele tem extrato de shiitake, acetamol antioxidante, auxilia na redução de marcas de expressão multifuncional e superconcentrado, indicado para todos os tipos de pele, possui ação antioxidante, auxilia na renovação celular e estimula a síntese de colágeno, melhora significativa, significativamente eita, Significativamente a textura e a firmeza da pele, mantendo-a sempre saudável e iluminada, e é para aplicar 4 ou 5 gotas no rosto, em movimentos circulares, incluindo nas olheiras. Vou botar lá pra substituir o meu sérum que tá quase acabando. Aí eu vou usar esse aqui e aí eu conto mais pra vocês. Veio um primer gel fixador de maquiagem da Barbours. Eu gosto bastante da, dos creminhos da Barbers, acho eles bem gostosos. Vou testar com certeza. Ele prepara a pele pra maquiagem, promove hidratação, melhor acabamento da maquiagem e com maior durabilidade, é cruelty free e de de dermatologicamente testado. Não sabia que a Bárbara tinha fixador também. Vou deixar aqui na caixinha de maquiagem já. Veio. Night Hair Mask. Hidratação, nutrição e fortalecimento dos fios com queratina. Que legal! É da Simple B. É a marca do shampoo e condicionador que eu tô usando. Que veio na caixinha anterior. Não testem animais. E... Garante reparação, nutrição, hidratação, auxílio, disciplina, revitaliza e repara intensi intensivamente, devolvendo todas as propriedades naturais ao cabelo. Repõe a massa capilar perdida por desgastes diários, tratando a fibra capilar enquanto você dorme. Então, veio a máscara também? Vamos ver. Ai, não tirei, né? Os outros produtinhos. Nossa! Meu Deus, o que que tem esse cheiro? Me lembra o cheiro de alguma coisa muito açucarada que eu comia, que era como se fosse uma gelatina. Talvez, talvez seja até Maria Mole. E é muito igual o cheiro, meu Deus, lembra a minha infância, sério. Eu não sei, eu não me lembro do, da coisa, eu lembro da textura e do gosto quando eu sinto o cheiro, mas eu não lembro da coisa, assim, a imagem não vem. Vem matou batom muito do diferentão, olha. Gente, sério, olha isso. Losango. Adorei. Deixa eu abrir. Ai, eu botei pra lá. Aqui. Vermelho! Vermelho número 9. Gente! Maravilhoso! Ah, ele é cremoso! Nossa, ele é super pigmentado, olha! E bem macio. Chiquei, é, não gostei. Pera, senti um cheiro estranho. Ah, ele tem cheiro de framboesa. Hum. Não gosto de chorar fingoza. Botar aqui junto o primer pra botar na bolsinha de maquiagem depois. E aí veio. Mais dois produtos. Esse aqui é a Ampola de 1 um minuto da Jaque Chanine Já tem vídeo sobre eles aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards pra vocês. E essa aqui é a T3: uh, Reconstrução e Brilho aos fios. Tratamento concentrado de reconstrução em um minuto. Ela é verdinha, a que eu tinha era rosa e azul. Essa aqui é a verdinha, bem bonitinho. E por último veio um esfoliante corporal de pêssego. Esfoliante corporal de pêssego faz jus ao nome e está pronto para deixar a sua pele macia como a fruta. Promove uma esfoliação média na pele do corpo, deixando-a macia e sedosa. Aplica o esfoliante corporal com a pele limpa e é sem feridas, fazendo movimentos circulares pelo corpo. Não, não aplicar e em mucosas, pode ser usado até duas vezes por semana. Adoro esfoliante corporal, vocês sabem, se deixar eu arranco minha pele inteira com essas coisas. Ai, é bem cheirosinho, cheirinho fresco assim de, de produto de verão, sabe, bem gostoso. E acabaram os produtos da caixinha, vieram três, quatro, produtos. A Barbers, a Simple Bee e a Day Skin Soul são marcas mais caras. A Jack Chanine também. Então, são marcas um pouco mais caras, Então, né? provavelmente essa caixinha vai dar um valor mais alto. E mesmo tendo poucos produtos. E aí, é isso. Vou testar, botar as coisas pra uso. Então, bora guardar essas coisas todas agora também. Aqui no banheiro eu vou fazer a separação. Tô com os produtos tudo aqui, ó. Vou até me sentar no chão. Meu aquecedor, gente. Inverno no Rio Grande do Sul. Tem aquecedor nos banheiros. Aí, eu me sentei aqui. Vou mostrar pra vocês. Embaixo da pia, como eu tô organizando as coisas. E já vou guardar algumas coisas que chegaram, então, também junto com vocês. Minha escova de cabelo. O meu frizz killer, que tá acabando. O outro... Já tá aqui pra repor, que é o que chegou agora, eu só tirei o adesivo. Então esse aqui vai ficar lá olá, no estoque, enquanto esse aqui não acaba, que é o que eu tô usando agora. Aqui tem ampolas e livins, então tem fluido capilar, ampola, ampola pós-química, que eu não tenho química, talvez eu dê pra minha mãe. Tem um livim também. E aí... Ai, cadê? Tá aqui. Essa aqui faz parte dessa família aqui também. Então, isso aqui tá organizado. Tem a Night Hair Mask, que eu vou botar junto com as máscaras de cabelo que estão aqui atrás. Tem aqui a da Belly, explosão de brilho. Tem óleo de coco da origem, tem essa da Cherry Beauty. Que é uma máscara de ultra hidratação. Eu tô... Oh, horrível de falar hoje, né? Dicção, manda um beijo. A Night Hair Mask, é a progressiva no chuveiro. Aqui tem uma máscara, tem uma toquinha de cabelo da Ossi. E lá atrás tem outra da Belle de água micelar. Então, essas aqui são as máscaras que eu tenho no momento. Ficam ali atrás. E isso aqui fica mais pra frente, que é o que eu uso todos os dias quase. E aí eu vou botar aqui agora o esfoliante, que eu já tenho dois lá em uso. Isso aqui é tipo um estoque, tá? Isso, nada disso aqui tá em uso. E o sérum que eu tenho outros serums aqui já, vou deixar aqui também. Isso aqui é tipo um meu estoquezinho, são coisas ou que eu já testei ou que eu vou pegar em seguida pra usar. E aqui são os shampoos que tem alguns que são resto, tipo esse. E outros que estão inteiros, tipo esse aqui que é o próximo que eu vou usar. Então ele tá inteirinho. Então, eita. Fica tudo aqui organizado. Então, faz uns dias já que eu tô usando um ecopad pra limpar o rosto de manhã, então, eu botei um pouquinho de sabão em pó aqui dentro. E vou botar um pouquinho de vinagre, vou pegar. Vinagre de álcool. E, deixa eu ver se a minha mãe ainda tem. Tem. Um pouquinho de bicarbonato pra dar uma limpadinha. Nisso tudo, e vou deixar aqui no tanque mesmo de molho para dar uma limpada. Pra tirar um pouco, porque acaba pegando, né, a gordura da maquiagem e tudo mais. Então, vou deixar aqui de molho nesse potinho mesmo. Tava indo pro quarto e lembrei que eu não guardei as coisas da necessária de maquiagem. Então, vamos guardar. Minha necessária de maquiagem, ultimamente, tem sido uma caixa da Glambox. Essa aqui é a caixa de verão, Summer, não me lembro o que é o nome. E aí eu vou botar aqui dentro o primer, essa aqui é só de batons, então esse aqui vai aqui, e é isso, tudo guardado. Tem que guardar a caixa em si só, vou botar aqui junto também, que depois eu tenho que tirar foto dela, então vou deixar aqui. Vou lavar meu cabelo agora, que ele tá imundo, mas isso eu vou mostrar só no vlog que vem. Então, se tu gostou do vídeo, não esquece de dar um like, se inscrever no canal. Comenta aqui embaixo o que tu quer que eu mostre nos próximos vídeos. E a gente se vê. Um beijo e até. Tchau!